Verstappen na Ferrari, mas de onde surgiu essa história? Nos últimos dias, a internet começou a divulgar um rumor de que o piloto neerlandês, holandês, que será obviamente campeão em 2022, já tem olhos para a equipe italiana. Isso surgiu de algum lugar? Foi algum fórum, alguma notícia? É o que eu trago para vocês. Em 16 de setembro, o site italiano automoto.it com o jornalista Paulo Ticaroni, publicou uma notícia em que fala a respeito desta situação. O jornalista diz que em um determinado momento desta temporada, Jos Verstappen, pai do piloto e seu manager, chegou a contatar Fontes de Maranello perguntando como está o futuro da equipe. O jornalista também ressalta que isso não é para agora e que é uma situação que só mudaria diante de algumas condições. Algo para 2028 e que salientou contratos desta forma são feitos com pelo menos dois anos de antecedência. É, o Automoto.it destaca que é um sonho de Verstappen guiar pela equipe italiana e que Jos Verstappen já está fazendo um trabalho nos bastidores em aliança com o Nicholas Todd. Não que Nicolas Nicholas esteja ajudando Verstappen, mas ele está vendo o movimento do grid é, para um futuro próximo e analisando onde cada peça pode se encaixar. É naturalmente estranho ver um movimento desse nesse momento, já que a Red Bull domina por completo o campeonato 2022, vai entregar a Verstappen o título facilmente. Pode ser em Singapura, pode ser no Japão, provavelmente inclusive será Suzuka, porque a sua distância para o carro da Ferrari de Charles Leclerc, no momento vice-líder do campeonato, é muito grande. E não imaginamos que Verstappen vá se sentir confortável em uma Ferrari que erra, corrida sim, corrida também, as estratégias. Exceção seja feita no GP da Itália em Monza, onde a Ferrari parece ter agido certo. Mas não é uma equipe que tem trabalhado muito bem e se Verstappen Pai está olhando para o futuro em 2028, como sugere a matéria, significa que precisaria talvez levar alguns integrantes da Red Bull para a Ferrari para que continue o seu ciclo de vitórias e títulos na categoria. O que você acharia de Verstappen na Ferrari em 2028, num futuro próximo, mudaria muita coisa é, na ordem? de forças da Fórmula 1, eu quero que você coloque isso nos comentários desse vídeo, sempre lembrando para você fazer inscrição no nosso canal, ativar as notificações, lembrar que tem um canal 2 do Grande Prêmio youtubecom Prêmio 2 e é importante você clicar no sininho e ativar as notificações do celular para que receba todo o nosso conteúdo na palma da sua mão.